Cavalheiros, aqui é o mendigo jogando Infernax. Ô, oh, mendigo de novo Infernax, cara, não aguento mais. E, pô, né, cavaleiros me desculpe logo a vergonha alheia, mas é o seguinte. Ninguém aguenta mais Infernax, que conversa. É porque ainda falta coisa pra mostrar. Eu já zerei no final bom, no final melhor, no final ruim, no final pior. E, né, mostrei os personagens que liberou, as coisas que foi liberando, mas ainda falta uma coisinha. Vamos carregar esse arquivo aqui do Igor. Porque ficou noite. Porque é o seguinte: é o seguinte. O que é o seguinte? Teve uma coisa que eu não mostrei. O padre Gregor, quando você faz o Exorcismo, aquela quest do Exorcismo, né? Ele. Eu disse pra você ir ver ele. Ele quer falar uma coisa. Ele falou uma coisa sobre o mal nunca vai acabar. E, né? O único jeito de acabar com o mal é. É fazendo uma coisa lá pra ele. Né? ele diz o material que você tem que juntar, ele diz que você tem que pegar isso tudo, né, que a gente já tem aqui nessa campanha, eu espero, que a campanha 100% no modo bom. Aqui pra dar os Aí ele fala pra você trazer pra ele o Necronomicon e um monte de coisa, aí beleza, aí a gente vai com isso lá, né. É o que eu não quis mostrar, mas agora vamos lá. Porque ainda temos coisa para ver, é uma coisa bem legal a que eu deixei por último aí. que é o próprio vídeo, porque é um final especial. E era mais fácil eu ter ido do outro lado, cara. Era pra ter ido naquela outra cidadezinha e dado uma subida. Como é que o cara zerou tanto ainda, né? Não aprendeu, mas é assim mesmo. Aqui, bem rapidinho, era só ter ido lá embaixo, velho, na cidade de Torre, né? Eu... Uma subida pra cá já tava lá. Se eu não tivesse vacilado, mas também se tivesse o meu cavalo. Cavalo tem que fazer referência ao cavalo a todo vídeo. Sente saudade, cavaleiros do nosso Infernatis, nosso joguinho aqui. Pô, foi tão legal essa nossa aventura. Estamos no despedir dela nesse final especial aqui que é bem da hora. Tô trazendo tudo aqui pro tal do Gregor, que é aquele padre esquisitão. O cara sempre acha que tem uma coisa esquisita com ele, né? Vamos ver agora. Vejo que tem tudo o que precisamos, tem certeza de que está pronto? Sim. Até que enfim, dei o livro, agora podemos começar. Vou te enviar para onde seu oponente está escondido, ou melhor, para quando? Vou preparar as gerações futuras da minha ordem para sua chegada. Estaremos te aguardando, sempre preparados para a batalha final. Ele vai mandar. Chega agora, prepare-se. Ele manda você para o futuro. E agora, tempos aguardávamos por você. Gregor previu sua chegada. É chegada a hora de dar-lhe a arma definitiva. <risos> esta arma foi benzida e passada por gerações da nossa ordem. Eu de que o capeta não aguenta um tiro na cara mesmo, não. O jeito de eliminar o cão é com arma. Tenho dito: o jogo do sempre foi assim. E esta relíquia possa te ajudar na batalha contra Azazel, o caído. Eu assumo daqui da <risos> Esse final é muito da hora, cara. Pronto, estamos no futuro? Olha lá. O futuro, com que os controles de contra, velho. Olha lá. Um com a melhor arma do jogo aí. As magias têm efeito aqui ainda. Cozinha da hora. Olha lá. A arma de spread, né? Fala cala a boca, porque essa música é muito da hora. Hein? Ih, deixa eu não calar a boca, porque, né, é pra jogar, rapaz, depois a gente... Depois, eu assim, o que é que eu ia dizer, agora que, que eu interrompi o meu, meu silêncio. É o seguinte, ainda faltava demônio, velho, era pra ter gostado do livro. Tem um livro de coleção de demônio, né, aí quando o cara, depois de ter zerado isso tudo, ainda tá faltando bicho. Cadê a biblioteca? Porque era pra eu mostrar aqui, ainda né, da demonologia, tá vendo? Você zera e ainda tá faltando bicho. Eu digo, cara, e onde diabo o cara arranja esse bicho, cara? Como é possível? Já zeramos no bom, no ruim, no pior, de todo jeito, ainda tava faltando bicho. Cadê? Cadê a sessão do futuro? Olha lá, tá faltando coisa aqui ainda, né? Demora se eu. Pô, mas pra mim que tinha mais, porque a gente tá matando tanta coisa aqui. Mas olha lá, tá faltando um bicho ali ainda. Opa, olha lá, e outro bicho do futuro ali. Dá uma olhada melhor pra ter mostrado 100, né, pá? Pra... Vou mostrar que faltava muito custo. Seja aqui. e posso que cai no buraco da este porrinha maligno. A gente trouxe arma. Ele tá no futuro, cara. A gente trouxe arma. A gente a gente pegou armas do futuro. <risos> Mais um cão é o caído, Azazel, O caído e não é tão demônio futurista também. A minha ali quebrou, é a arma do laser, se eu não me engano. Ah, os olhos, os olhos que soltam laser. Essa são aqui também, meu velho, você não aguenta tranco de bala spread do country. Adeus. Por acabamos vamos com o mal. Futuro completo. <risos> Após uma pesada batalha, Igor derrotou Azazel, o caído e deixando-se levar pelo momento, Igor triunfantemente celebra o fim de uma longa jornada É o final perfeito pra quem tá nessa maratona de Infernax Após exterminar o grande mal, Igor cavalga ao pôr do sol rumo a qualquer futuro que o destino lhe reserve Vamos cavalgar com o cavalo do futuro Oh yeah Madness at core of time, viaja ao futuro e derrota Azazel. Mais um final, Cavaleiros, está vendo aí? E ainda tem coisa pra ver, cara. Os personagens cada um tem final, mas os finais acabam sendo meio que os mesmos, né? Então eu não vou fazer de novo ainda. Tipo daqui, eu, eu, vou, eu vou esfriar um pouco de Infernax. Daqui a um ano, dois, a gente volta e zera com os outros personagens, né? Pra não ficar na mesma coisa. Mas vamos dar um tempinho de Infernax. Mas deixa eu mostrar o que a gente acaba liberando ainda, vamos ver. Isso aqui é uma coisa bem legal. Temos aqui justamente para isso a gente ganha o Inferno Power o caminho, caminho do futuro. É o volume 1. Vamos lá ver o nosso novo Inferno Power. Fala do Sir Tankred Fala do, do, do Pico de Galho, que é o Cadjanto. O lore do jogo tá todo depois do que o do, do, do cara zerar, né? a história toda do jogo. Mas... Detalhes. Aí temos aí. Ok, uma mutretazinha, você sabe o que fazer. Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, BA. É uma mutreta do contra, né? O código Konami, pra quem não lembra, pra quem não sabe. A gente volta pro menu e faz. <risos> Esse jogo é muito foda, cara. Oh yeah. Vamos ataca atacar agressivamente. E cadê minha tradução, meu rei? A gente começa com 30 vida, né? E, e adivinha? Aqui é o modo campanha do, desse personagem, que é o Maxim Gun, eu acho. Que é parecido com o Machine Gun. É o modo do jogo todinho, né? Só que agora você vai com o personagem do... Né? Dando tiro. Ele, ele, tem, ele tem todos os objetos pra ele também. Ó, as magias. Missão. As cordas de herói, tá vendo? Arma, a arma, bala vai mudar a armadura dele, a camisa. Ele é um personagem novo. Deixa eu dar só uma salvada pra ficar gravado lá os personagens que a gente juntou. Mas lá, ah, não tem nem graça, né, meu? O modo na, na bala, o do demônio na, na, na macetada já não aguentava o tranco. Na bala, muito menos. <risos> eu vou ter pena do capa Eu vou, vou sentar ali ao dedo nessa porra. <risos> Calma, velho. Só, só um civil, hein? Admi! Ah, e ainda tem aquela parada de escolha, você pode jogar tanto pro lado do bem, como pro lado do, do mal ainda, né? Vamos ajudar só pra aparecer o chefe aí, pra ver que o chefe não vai ter chance, ele vai ter uma bala mesmo. Não, por favor, isso dá. Se eu corri, pai monstro, suor chegou, vai ser na bala. Faço que ele me pegar aí nesse desgraçado, porra. Chove tripa de um jeito ou de outro, cara. Né? E aí, moço? <risos> é Maxim Gamma, olha lá. Maxim Gun, parece que é o Maxim né? Eu acho que está morto o suficiente. E é o único jeito de jogar com esse personagem, né? Ele tem 30 vida permanente, que é muito, né? O cara, pô, perder 30 vida, né? Tem que ser muito zero ela. Dá pra aprimorar? Bora aumentar a força da bala aí. E eu vou só salvar. Postei os personagens que a gente já fez. Acho que já liberou tudo, né? Deixa pra zerar. No próximo ano aí a gente vai zerar com esses personagens. Porque já deu de Infernax por enquanto. Vamos ver a biblioteca aqui pra ver que já lotou de... completo. Ainda vai estar faltando bicho, quer ver? De algum final aí. Eu passei rapidinho. Não, realmente, realmente está completo. Pronto, cavalheiros. Isso aí é quase um cento seto. Está faltando muito livro aqui. Ainda tem uns extras, mas eu, né? Não vamos, não vamos abusar de Infernax ainda, não. Só voltar aqui para gente dar uma olhada no nosso menu bonito. Pegamos o livros aí. Foi, não né, Uma bela de uma jornada. Veja aí. O livro, o daqui o senhor Antonio, o Accedor, Maxim Maximgan. Imagina que... Deixa eu ver que falta, cara. Não estou lembrando de faltar nenhum, não. São três extras, cinco né? no caso, com o do bem e o do mal. Foi isso aí mesmo, cavalheiros! Foi realmente um prazer agradecer aos senhores que assistiram aí até o fim, agradecer primeiro aos membros do canal, que são os AJ do mendigo aí, o Dark ele o Dark UF e né, o Matheus! Muito obrigado, cavalheiros! Eu não estou fazendo nada para os senhores ainda, mas eu planejo fazer aquela live lá para os membros. né e vamos agradecer aqui quem assistiu a série, né? Até agora, porque eu só opei 5 que episódios. Quem tá quem, quem assistiu aí? O senhor Antônio, muito obrigado. O senhor Antônio fez homenagem ali jogando, né? A Luluzinha, o Jimbo, o Dairko Wolf, que também, além de a ele tá assistindo aí esse desgraçamento. Muito obrigado, cavaleiros. Nossa série de Infernax e Fulgoração do Mendigo acabou. Mas a gente vai arranjar outra coisa pra jogar já já. Agradecer de novo. Muito obrigado. Até a próxima aí, né? E...